Os números sorteados foram 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 18, 20, 21 e 23. Como foram seus jogos? Conheça as estratégias dos profissionais da Loto Fácil, clicando no primeiro link da descrição.